volta das três da madrugada, Matilda estava sozinha em casa. Foi quando alguém bateu em sua porta. Um palhaço a essa hora da madrugada não é nada divertido. No presente havia algumas fotos perturbadoras que mostra que ela tem sido observada há muito tempo. Eu não... Ele voltou. Eu disse... Isso é muito estranho. Com certeza não foi o vento que abriu aquela porta. Parece que temos má companhia. O só quer que ela saia pra brincar. What do you want for me? Leave me alone! O que o palhaço está fazendo lá dentro com uma marreta na mão? Confere quantas marretadas o crânio aguenta antes de quebrar. No episódio de hoje, a bruxa tenta auxiliar duas amigas a reatarem a amizade e a liberar o perdão. <risos> Porém, sempre que uma tentava se aproximar da outra, uma manifestava um terrível demônio possessor extremamente ciumento espírito maligno não a deixa se aproximar de ninguém, especialmente de sua melhor amiga. <fim> Famosos antes e depois das drogas. o <fim> seu ba ba wonder why is it in is it O que acontece no photoshop, acontece com ela. Imagine poder ajustar o corpo e suas imperfeições com apenas um clique. Seria ótimo até hackearem o seu computador. Reflete uma simulação da realidade produzida no mundo espiritual, e este vídeo pode ser uma evidência dessa teoria. Algumas vezes o reflexo falha. O rosto do menino continuou projetado mesmo depois dele mudar de posição. Volta ao caso da família Minar. Já faz dois anos que eles estão sendo atormentados por um poltergeist. gás. Oh my god! Oh my god. Nothing. Nothing. Nothing. Nothing. Oh my Oh my Estradas no México durante uma exploração em prédio abandonado. Pelo jeito, não está tão abandonado assim. Tem alguém ou alguma coisa no local. É مين انت؟ تاد تاد تاد تاد تحكي معي ممكن اشوفك كم مرة؟ يبدو رجلاً خجولاً. شو هذا؟ شو هذا؟ ها. هايم. شو هذا؟ ممكن تظهر لي؟ Já o que for, tem um rosto todo deformado. Neste momento um pai fala com seu filho a situação da sua mãe que sofre de depressão. Ele conta que ela se sentou na banheira e já faz três semanas que ela não sai de lá. Ele também contou que seu medo é que não seja mais ela ali dentro. <risos> Ele caiu em uma armadilha. Ela só estava com fome e precisava comer.